Olá, boa tarde. Uh, vamos agora falar um pouco sobre, sobre bufões e eleições americanas. Uh, este debate foi organizado pelo Observatório de Extrema Direita, em colaboração com a organização ULTRA. E, e acho que são tempos muito estranhos que nos trazem até hoje, não só pela questão pandémica, mas também por todas as mudanças que nós começamos a ver nos cenários sociopolíticos, Uh, em específico às alterações comunicativas e a este novo quadro de candidatos uh, que conseguimos observar agora. Acho que acompanhámos todas um pouco o debate ontem das eleições norte-americanas, com Joe Biden e Donald Trump, e acho que isso nos fez perceber que realmente são tempos estranhos, são candidatos estranhos, e, e a pergunta fica um bocado o que é que se está aqui a passar. E para isso acho que estes dois convidados, o Carlos e o Francisco, vão ser ideais para nos explicar um bocadinho, uh, o que é que nos está a passar e qual é que é o nosso papel enquanto militantes de esquerda para entender este cenário e transformá-lo e realmente trazer alternativas políticas uh, portanto vamos começar com uma intervenção inicial de cerca de 15 minutos de cada um dos convidados e depois haverá um espaço para perguntas caso alguém queira realmente mais esclarecimentos sobre alguma questão em específico okay. e obrigada e passo a apresentações sem máscara podem tirar a máscara <risos> Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer esta realização e o convite que me fizeram. Acho muito importante debater hoje, no momento atual, as eleições americanas e tudo o que está a passar. E sobre isso eu começava por chamar a atenção dos, dos um, dois ensaios que o Chico escreveu e que me parecem um, extremamente importantes para a compreensão do, um, desta situação atual. Em particular, queria chamar a atenção para uma coisa que o Chico dá relevo logo no primeiro texto, que é... Um, a sociedade do medo. Eu acho que nós já tínhamos a sociedade do medo antes da pandemia. E tudo se agrava e tudo se agravou com a pandemia. O clima que a gente mesmo em Portugal está a viver, e estou convencido, que mesmo assim é capaz de ser dos mais positivos, mas é dominado muito pelo medo e já vinha da Sociedade, mas depois já lá vou. Uma segunda questão que eu queria ligar, de, também chamar a atenção dos ensaios que o Chico escreveu, sobre o segundo ensaio, é os bufões e os burlões. No fundo é a mesma coisa, mas esta utilização. Já agora, o Biden também pareceu estar de acordo com a crítica que fez ao Trump. Diga-se passagem, não chegou nem aos pés dos insultos que o Trump faz e, como nós já sabemos, é que não, não permite qualquer discussão. O debate de ontem mostra que discussão é muito complicado não é por aí que a gente consegue um, ir mais além, parece-me a mim. Um terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção, eu não quero apagar nenhum dos outros, mas um terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção deste segundo ensaio que o Chico fez é a tecnologia da é enfoxicação. De, de Demos esta palavra diferente, mas que eu acho que dá bem o sentido. E se virmos... É, como as pessoas são, lêem a realidade a partir das redes sociais, cada vez mais, com peso muito grande, eu acho que isto nos leva a fazer pensar e a necessidade de não só disputar esse terreno, mas também as pessoas precisam de viver outras realidades para ir mais longe. Eu dizia há pouco, que hoje tive a primeira consulta num centro de saúde eh, com a minha médica de família em tempo de pandemia. E quando estava à espera assisti a um, uma conversa entre dois, dois homens de 30 e poucos anos, portanto pessoas jovens, eh, sobre a interpretação do convite e fiquei espantado. Fiquei espantado até pela composição das ideias, digamos, de uma. da tese da invenção, não é? Que é... era explicado que o Covid foi uma coisa inventada pelos chineses, produzida em laboratório. Isso é comum e conhecemos. Agora, a mesma relação com outra questão é que me pareceu mais estranho. Não estava à espera. Foi dizer, e isto. É uma coisa para matar os velhos, que é para não serem pagas as reformas aos velhos. Reparem esta construção, que esta é parte também está escrita por alguns por aí, mas eh, permite a invenção e permite sobretudo o, eh, é o reino do irracional. Quer dizer, não tem uma explicação racional, a explicação é difícil não há vacina é muito complicado nunca se viu esta esta pandemia e portanto temos num tempo em que dá para este tipo de explicações e eu acho de certa forma que é isto é que abre campo que a mentira seja usada como se fosse realidade Quer dizer, no tempo mais informa avançada informação, na sociedade mais esclarecida, com mais escolaridade, havemos dominar, hum, ou espalhar-se muito, hum, as mentiras mais descaradas, as, as fake news. e Eu acho que isto, e agora ia passar uma segunda questão, hum, é um produto que veio de, de, da evolução da sociedade anteriormente. Nós estamos a viver, não só o tempo da pandemia, mas estamos a viver o tempo após a crise de 2008, que não acabou. É, que é uma crise em que o... Também, de certa forma, é uma crise do neoliberalismo, não estou a dizer aqui com não entendam este crise como está derrotado ou coisa velha, não é isso que eu estou a dizer é falência das coisas porque a gente hoje assiste a coisas de falência o, o Chico tem no, no segundo ensaio uma coisa curiosíssima mas que eu acho para a gente pensar de muita importância Eu falo nos Estados Unidos como um estado falhado e é verdade e é verdade Portanto, uma situação que a gente está a viver. E esta situação que permite o espalhar do irracional. É, permite também procurar respostas. Permite também encontrar novos caminhos. É, de certa forma, tudo isto se coloca é, com esta questão das crises, coloca numa.. numa, numa bem-se colocando com a crise que se estava a passar já em 2008. Eu lembro-me de ter lido, no, segundo, no início do segundo mandato do, do Obama, portanto, 2013, um, um estudo feito pelo, pelas agências de comunicação dos Estados Unidos sobre o futuro, em que previa o, a perda da hegemonia dos Estados Unidos em 2030. E, portanto, fundamentado. E que era um estudo, entregue ao, ao Obama e mostrava uma questão essencial para os Estados Unidos, que era a sua queda. A sua queda. E, na altura, eu lembro-me de ter pensado o que é que eles estarão a pensar para... Eles, estou a falar do poder, dos poderes, Estarão a pensar para responder a esta situação. Porque eu acho que a gente não pode ver só... Uh, o Trump não parece assim só de um dia. O Trump tem apoios sólidos. Tem que ter muito apoio. Não se faz campanhas eleitorais sem grande apoio financeiro. Não se faz campanhas ao nível que ele faz. É, acho que isto é, mostra esse papel, mostra noutros países europeus, e para nós também é uma e Já começamos a ver alguns apoios é, em Portugal a virarem-se para uma extrema-direita, para serem capazes de apoiar a extrema-direita. O que é uma derrota de tudo isto, é uma derrota das promessas, do neoliberalismo, mais profundamente, do capitalismo. Tudo isto é uma derrota E eu acho que tudo isto não pode ser desligado das crises que se juntam aqui. Eu falei da crise de 2008, agora enfrentamos esta crise pandémica, enfrentamos uma crise social profunda e enfrentamos uma crise das alterações climáticas. Portanto, enfrentamos um momento muito difícil muito complicado. Mas também é um momento complicado que a esquerda tem que dar a resposta. E já agora, eu acho que hoje, para mim, que acompanho a política há muitos anos, e nos Estados Unidos, é uma satisfação ser capaz de encontrar candidatos de esquerda, candidatas de esquerda, deputadas a disputarem nos Estados Unidos, não estou a falar de um país qualquer que é ponta, que estava em crise, que não sei quê. não, estamos a falar dos Estados Unidos, e isso mostra as potencialidades e acho que abre as portas a nós pensarmos, nós aqui também te fazemos por isso, não é? E disputamos, mas eu acho que com estas eleições e com isto e acompanhando, também nos ajuda a perceber a nossa realidade e, e, e caminhos para te transformar. Obrigado. Obrigado. Passar agora à segunda intervenção. Obrigado, Andreia. Bom, boa tarde. Eu vou tratar quatro pontos com com tempos um bocadinho diferentes entre eles. Um, um, algumas palavras sobre o contexto económico e social destas grandes mudanças ao longo do tempo e depois uh, vou-me referir a, a, estes, a alguns dos tópicos destes dois uh, ensaios que, que, em que, enfim, disso que pensava, sobre o medo e sobre a bufonaria uh, e depois finalmente um terce, sobre um, um quarto ponto terceiro ensaio que é sobre a necropolítica uh, e que será publicado daqui a... Um, parte de semanas. Bom, começo pela questão económica para tentar sugerir o seguinte. Há um século atrás, um conjunto de economistas muito conservadores, e depois deles alguns economistas críticos, e cada vez mais economistas críticos, começaram a olhar para os grandes movimentos tectónicos, os grandes movimentos de reorganização, de organização das sociedades para encontrar como é que se conjugavam as formas de estrutura da produção, o regime de acumulação e as suas classes sociais. E pensaram que há momentos em que há uma, uma grande intensidade de crescimento e períodos longos em que há estagnação ou predomínio de crises graves. E que há uma. Que, que a forma como o capitalismo se reorganiza ao longo do tempo passa precisamente por grandes vagas de inovação tecnológica e de inovação social, da alteração das formas de produção e de mudança do regime de acumulação que se conjuga para o máximo de rentabilidade. Mas que tem padrões que correspondem aos padrões do modo de produção do seu tempo. Por exemplo, no pós-guerra a generalização dos eletrodomésticos, a generalização do automóvel privado, a compra de casa... Eh, nos países mais afluentes, pequena parte do mundo, mas nos países mais afluentes, expandiu um mercado interno, permitiu uma, um grande progresso de tecnologias e correspondeu à forma de produção desses bens. Eh, produção em grande escala, em cadeias de montagem, com uma hierarquia na classe operária, com ganhos significativos no contrato social, com a aceitação da sindicalização e até, pasme-se, do direito de voto, incluindo, pasme-se mais ainda, o direito de voto das mulheres. Tudo isso foi ocorrendo no pós-guerra, pós-segunda guerra. Foi um período longo de grande crescimento. Só que isso foi esgotando a capacidade desse regime de acumulação de concentrar os ganhos de produtividade e de os transformar em taxa de lucro. Desde há 40 anos, a taxa de lucro nas economias mais desenvolvidas é muito baixa. E mesmo quando recupera ligeiramente, porque há ciclos nisso, o capital é desviado da acumulação, ou seja, da reprodução, para o sistema financeiro, para o jogo financeiro, que aliás cria enormes bolhas especulativas como a é que deu origem à crise a que o Carlos se referiu, a crise de há 10 anos atrás. A forma de reorganizar o sistema capitalista nesse contexto é por uma luta social e por uma imposição de novas normas que permitam recuperar a rentabilidade e reconstruir um regime de acumulação. O paradoxo dos dias de hoje, nesta leitura, é que temos um período tão longo de estagnação Apesar do desemprego estrutural, apesar do aumento da desigualdade, e, portanto, há uma pressão para eh, eh, destroçar a, eh, digamos, a, a capacidade do salário, salário indireto, bens públicos, eh, há uma pressão para adquirir rendas significativas para a rentabilização do capital e uma pressão muito grande para reestruturar o sistema produtivo, nas tecnologias que configuram o padrão mais moderno dos dias de hoje, que são a robotização, a automação, etc. Esse é o contexto da luta que estamos a viver. E se lermos a esta luz as questões da decisão política, bate certo. De que é que se trata? Aumentar a renda financeira. Portanto, garantir ao setor financeiro privilégios fiscais, parcerias público-privado, rentabilização dos hospitais, privatização dos hospitais, ou seja, todos os serviços onde se possa acumular uma taxa de lucro muito expressiva sem a capacidade de, de negociação com a população, flexibilização do trabalho, precarização extrema do trabalho, uberização dos contratos, alteração da, da, da forma de autorreconhecimento das classes sociais, porque o empresário individual que está numa moto a carregar uma mochila com uh, as, uh, as refeições que vai distribuir, não se deve ver a si próprio como um trabalhador, mas como aquilo que é dito, um empresário individual. Esta grande reconfiguração cultural é uma batalha política e ela é impulsionada por uma cultura de ódio. Só uma cultura de ódio é que pode alterar a percepção das classes sociais como foi organizada ao longo do tempo pela sua própria experiência social. Só ela pode destruir os sindicatos, só ela pode destruir a capacidade de atuação das esquerdas políticas e das alternativas ao centro, à esquerda e reconfigurá-las à direita. Esse é o meu primeiro ponto. Não quero desenvolver muito, mas queria-vos dar esta, esta noção, um tema que, que é muito, muito discutido, mas que eh, sugere que todo o esforço da, eh, da liberalização, e sobretudo da liberalização autoritária, é consistente. Não é um acaso de eh, aventureiros da política. É consistente. É socialmente consistente. O que o torna mais perigoso, diga-se de passagem. O segundo tópico que queria tratar, mas também agora aqui mais brevemente, é a questão da sociedade do medo. O texto que eu escrevi, se vocês o leram, se não, se não leram é a mesma coisa, mas se o leram ele refere-se a grandes tragédias que mudaram a percepção das sociedades. A peste em Atenas, quando Péricles morreu, uns séculos antes da nossa era. Ou a tragédia do terramoto de 1755, quando Voltaire dizia em Paris dança-se e em Lisboa enterra-se os mortes". Todos esses episódios, mesmo as guerras nesse sentido, eram percebidos pelas populações como uma tragédia cósmica, como algo que era inexplicável. O cosmos revoltava-se, castigava os humanos, por força divina ou por tragédia das circunstâncias. E, portanto, ela era desculpável, não era necessário justificar aquilo que era injustificado. Nas grandes mudanças ao longo dos tempos dos tempos recentes, nomeadamente nesta pandemia, mesmo que ela seja apresentada ainda como uma tragédia cósmica, a diferença que ela nos imputa é que ela, ao contrário de um episódio, é permanente. E ao contrário daquilo que é uma força exterior, somos nós próprios que somos a ameaça. Ou seja, a contaminação dos seres humanos. É doença, nesse sentido é o arquétipo do medo, da forma mais organizada. Não seria tão relevante se a percepção da insegurança como forma de vida não fosse aquilo que é encolocado na estrutura social de há muitos anos esta parte. Ela é organizada em fronteiras da sociedade, já vou falar sobre isso, no racismo, na violência sobre as mulheres, noutras culturas de ódio, portanto, ela vive sempre à margem da sociedade ou no seu interior, nas suas culturas recalcadas, mas passou a ser a forma de organização da vida social quando o desemprego e toda a contaminação que o desemprego representa foi passando a ser a gramática da sociedade. Portanto, nós não temos segurança naqueles Lugares do mundo, que na verdade são uma pequena parte do mundo, mas é onde nós vivemos, em que a segurança era traduzida como sinónimo da liberdade. E na verdade, o sinónimo da democracia. Havia democracia e havia escola pública. E havia hospitais públicos. E havia obrigações públicas. E havia direito de voto. Portanto, a sociedade do medo é constituída como uma forma de emocionalização. De, eh, destas perceções, em particular potenciado por uma tecnologia que não existia até agora, não porque não existissem tecnologias de intoxicação, mas porque nunca a eh, empresa mais potente do mundo foi uma empresa de comunicação e nunca a empresa mais potente do mundo, que é uma empresa de comunicação, foi uma empresa de intoxicação. E essa é a realidade de hoje o que permite constituir bolhas a uma escala que não era possível em formas de comunicação rudimentares ou intermediadas, porque a diferença agora é que não há nenhuma intermediação para que todos os terraplanistas se organizem entre si e se comuniquem numa grande tribo. A constituição destas tribos impulsiona a retirada da esfera pública da argumentação como base da política. A política passa a ser baseada não na argumentação, mas na pura irracionalidade, no medo. O meu terceiro tópico é o, sobre o segundo ensaio. Quando, quando tratei a questão dos bufões, e na verdade quando esta, esta, esta, esta conversa foi marcada para o dia seguinte a este primeiro debate, não podíamos imaginar que ele fosse tão ilustrativo, foi uma, uma esplêndida antecipação do que, do que se possa aqui vir a, vir a conversar entre nós, o termo bufão, como eu conto no artigo, é uma analogia a partir de um texto muito diferente, não tem bem que ver com esta matéria, escrito por um filósofo francês, Michel Foucault, que numa lição, em duas lições, ele dava as lições todas as quartas-feiras ou quintas-feiras, já não me lembro, quinta-feira, creio que era, às 11 da manhã, e em duas lições sucessivas, explicou aos alunos, deu aos alunos um texto, que era o texto dos pareceres, de peritos psiquiátricos nos tribunais franceses no princípio do século. E o que é que ele queria demonstrar? Que os peritos psiquiátricos que avaliavam a condição dos acusados de diversos crimes não exerciam a sua profissão senão na medida em que convinha ao tribunal e faziam-no, no desprezo absoluto, das regras profissionais. Ou seja, eles escreviam relatórios para explicar ao tribunal que um determinado assassino tinha sido abandonado pela mãe e, portanto, tinha instintos assassinos desde criança. Ou porque desconfiavam que ele era homossexual e, portanto, tinha que querer matar alguém. E este tipo de relatórios é dado saudáveis por Foucault como um exemplo do bufão, ou seja, alguém que exibe as suas qualidades como prova da sua total desqualificação para o cargo. E a sua desqualificação é o que o torna útil no cargo. E por isso é que é escolhido. Isto era o bufão que eram os peritos psiquiátricos. sugere ele depois que há uma norma da exibição do poder, baseia-se num, num teatro muito famoso em França, foi várias vezes representado em Portugal, que é uma peça do Jardim sobre o Rei Ubu. O Rei Ubu é um personagem grotesco, de um aventureiro que chega a ser rei da Polónia, assassinando o antigo rei e depois dedicando-se a coisas, matando todos os aristocratas para ficar com as terras, enfim, fazendo o máximo de, de, de, de, de buçalidades que, que possam ser possíveis até ser eh, corrido eh, e, e fugir eh, de, para a Dinamarca. Eh, eh, e, portanto, esta, esta ideia de que o bufão pode alcançar o poder lembra-nos, ou melhor, sugere alguma coisa, sobre a forma como algumas figuras constroem o seu poder político, a sua capacidade de organização, ao longo do tempo. Na verdade, o Trump não é o primeiro. Na nossa vida lembramos de alguns, o Berlusconi, em certa medida o Sarkozy, numa outra escala. Se formos um pouco mais atrás, há, na política americana, Há sucessivos casos de bufões. O mais bem conseguido de todos, e o que tem mais importância para a política do século XX, é o Nixon, que é o grande artífice da transformação de um partido que, era, que foi historicamente o Partido da Libertação dos Escravos, e que foi até 1960 o Partido dos Direitos Iguais das Mulheres, para ser o partido contra o aborto e contra os direitos das mulheres e o partido dos negócios e o partido da direita mais radical. Esta transformação gigantesca da cultura de um partido, alterando as suas tradições, é produzida pelo Nixon. E hoje, conhecendo-se muito bem a história dele, porque como sabem, ele fazia, tinha aquele, aquela coisa extraordinária de fazer as gravações, todas as conversas, incluindo conversas pessoais, que tinha na, na, na, no no Salão Oval, sabe-se tudo como ele reagia nestes contextos e, e, e é muito clara esta percepção sobre como é que... O insulto, a mussalidade sobre os adversários, o truque político, as manobras clandestinas, a manipulação sobre a informação, a falsificação de dados, foram banalizados durante este período. Na verdade, em outros períodos também, mas talvez este tenha sido o presidente que mais se aproximou deste bufão. O Trump é um exemplo extraordinário porque ele o exibe com uma crueza que é a sua força que é a sua força, tudo o que podemos interpretar como a sua fraqueza, não ter ideias, não ter convicções, eh, estar apegado a interesses totalmente pessoais, organizar a política na base da, eh, do, do insulto, da trivialização da, da, da, do, do, dos ataques, da, do, do, do, do apelo à cultura do ódio, do apelo às milícias, da promoção, do, da proteção do assassinato, de pessoas, enfim, todas as formas possíveis que nós poderíamos imaginar, e sobretudo aquelas que não nos atreveríamos a imaginar, é um exemplo de bufão. E é, na verdade, por isso que ele é bem sucedido. Ou seja, ele consegue, se me permitem a expressão, enganar as classes sociais. Na verdade, a base do seu apoio é uma enorme tribalização de trabalhadores brancos pobres, constituídos na base desta cultura do ódio e no fascínio por uma bolha que é irremediavelmente inexpugnável à razão. Ele pode fazer o que quiser que não alterará a percepção dos seus eleitores, mesmo saber-se que paga 60 euros por mês de imposto. E que um enfermeiro nos Estados Unidos paga dez vezes mais, mesmo sabendo-se isso. Portanto, isso é o meu argumento sobre o bufão. Finalmente, para concluir, sobre a necropolítica, porque é que isto resulta. Bom, há várias explicações possíveis e muitas delas são condicionadas à história social, cultural e política de cada país. No caso dos Estados Unidos em particular, eu queria chamar-vos a atenção para o seguinte. Os Estados Unidos é um país muito recente. Portanto, a independência é de 1776, a declaração de independência, depois há uma guerra de independência, a declaração de independência dizia, e eu cito mais ou menos de cor, começava por uma frase dizendo estas verdades são auto-evidentes, são auto todos os homens nasceram iguais em liberdade, acesso à felicidade e bem-estar. A frase tinha todas as ambiguidades que vocês podem imaginar, mas sobretudo duas, que provocaram as duas maiores guerras, a guerra do século XIX e a guerra do século XX, a guerra dos escravos e a guerra das mulheres. Bom, a primeira é que evidentemente os escravos não eram abrangidos por esta declaração. O que provocou na guerra de independência uma perturbação que é pouco conhecida é que o exército britânico, portanto o exército colonialista, sabendo que... As milícias continentais, ou seja, as milícias independentistas, eram dirigidas por esclavagistas, prometeram a liberdade a todos os escravos que fugissem e que, chegado ao território sob autoridade britânica, seriam livres. Um em cada cinco dos escravos fugiu. Um dos que ficou mais famoso era a escravo de George Washington. E, portanto, como se usava na altura, tinha o nome Washington. Todos os escravos tinham o nome do seu dono. Dez dos doze primeiros presidentes dos Estados Unidos são donos de escravos. Só duas exceções, o John Adams e o filho dele. Dez são donos de escravos. E, portanto, a cultura esclavagista, quando ela explode no princípio da libertação, da luta pela emancipação dos escravos, porque eles não eram necessários no, no, no, no Norte, e porque a cultura política do, dos Estados do Norte foi muito cedo antecipando a, a emancipação, aliás, havia Estados em que os... Bom, salto, salto isso. Foi, foi avançando em, em, em, a emancipação, conduziu depois à, à, à guerra civil, como sabem, aliás, na Guerra Civil combateram ao lado das forças do norte algumas forças esclavagistas, ou seja, havia territórios não secessionistas que eram esclavagistas, no entanto o Lincoln impôs a emenda constitucional que decretou a liberdade dos escravos. É, esta marca do esclavagismo na história dos Estados Unidos, e na verdade, se virmos bem, em outras histórias, e talvez em particular na história portuguesa. Portugal foi, de todos os países, sem nenhuma comparação com nenhum outro império, o organizador do tráfico de escravos pelo Atlântico. As estimativas mais conservadoras dizem 5, ,5 milhões e meio de pessoas levadas no tráfico transatlântico, outras dizem 11 milhões, não se, não se sabe muito bem, mas enfim, o que parece confirmado pelos registros dos navios são pelo menos os 5 milhões e meio, e nenhuma outra marinha, nem de longe nem de perto, se aproximou da capacidade comercial da marinha portuguesa durante o período do Império. E portanto esta estrutura, e a acrescentar ainda, que o máximo do transporte de escravos é no século XVIII e no século XIX. Mesmo quando o Marquês de Pombal, em 1861, proíbe a importação de escravos para o continente, eles continuam a ser levados para o Brasil e para o, para o Caribe, etc. É isso, que alguns autores chamaram necropoder, o poder da morte que é marcado pelas guerras e que, sobretudo, socialmente, é organizado por esta subordinação do humano. Esta, esta ideia, a uh, Hannah Arendt, a falar do, dos, dos campos de concentração, diz uh, o, as pessoas que viviam, que os, os detidos dos campos de concentração eram mortos-vivos. Os escravos eram mortos-vivos. Portanto, era a vida totalmente subordinada à possibilidade da morte. E tudo, a vida, o tempo, o sexo, o trabalho, tudo, era subordinado ao proprietário. E esta é a situação mais absoluta do necropoder, o poder da morte. E o que alguns historiadores, particularmente, talvez um, um, um historiador camaronês que chama, aquilo é membro, tem vários livros traduzidos em Portugal, aliás, tem vindo a defender e a argumentar, é que este necropoder alimentou uma necropolítica, uma política da destruição. Não é só a política da desigualdade social, é a ideia de que, há, que estão constituídas normas diferenciadoras sobre o acesso à vida e à morte. Este ano, um prémio Nobel da Economia, Angus Deaton, publicou um livro que se chama Os Mortos do Desespero. Ele é um economista tradicional. Essencialmente conservador, aliás, e fez um livro sobre as mortes do desespero. Porquê? Porque diz ele, antes do Covid, antes do Covid, nos três últimos anos, a esperança média de vida desceu nos Estados Unidos. Todos os anos. Isto nunca tinha acontecido, porque esteve sempre a subir, desde a pandemia de 1918, em que, evidentemente, a esperança média de vida desceu pela enorme mortandade, não sabemos ainda hoje quantos mortos foram no mundo, mas nos Estados Unidos terão sido algumas centenas de milhares, por umas algumas 600 mil pessoas, num país que era muito mais pequeno do que agora. E, portanto, é a isto ele chama os mortos do desespero, ou seja, as pessoas que são mortas pela miséria, porque não têm trabalho, pelo alcoolismo que evidentemente existia anteriormente, mas que numa situação de pandemia social, de, de crise de desagregação social, se torna mais pesado, a toxicodependência, o suicídio, as, as patologias psiquiátricas, enfim, muitas outras formas de, de, de degradação da, da, das pessoas. E, portanto, esta ideia da necropolítica como uma forma de instituir a cultura do ódio é, creio eu, Poderosa para perceber este paradoxo, como é que líderes políticos podem conseguir força eleitoral entrando pela base da representação social daqueles que necessitavam de combater a desigualdade para encontrarem o seu lugar na sociedade, ou seja, os trabalhadores, as famílias pobres, que são a base das ordens milicianas do Trump como foram no passado, no século XX, em alguns processos dif muito diferentes destes, também a base do populismo bem-sucedido no século XX, que é o fascismo. E, portanto, estas formas de organização, evidentemente, são potenciadas também pela extraordinária emocionalização da comunicação que retira do o espaço público da capa da, da, da, das normas da deliberação, ou, portanto, das normas da argumentação ou da racionalidade. E isso é a internet. Portanto, existe hoje uma tecnologia que não existia... O Goebbels tinha uma expressão que era é preciso fazer um massacre mental. Era a expressão dele. A propaganda é um massacre mental. Mas o massacre mental era a rádio. Era a rádio. O massacre mental não era grupos de milhares de pessoas que se convencem que o Covid é um truque para a elite comer crianças. E há hoje multidões que se agarram a essa teoria, ou outras, não é? Como sabem, o 5G ou o microchip que vem na vacina porque o Bill Gates a, a, a propôs, etc, etc. Ou seja, a, a, a irracionalização pode expandir-se porque nenhuma forma de as formas de comunicação dominantes dos dias de hoje já não têm intermediação portanto e já não têm a capacidade de uh, filtragem ou de organização do contraditório e é por isso que eu creio que a necropolítica é é poderosa ela apela este, aos instintos de destruição à força da de destruição esta capacidade do ódio um, e isso é muito poderoso um no princípio da organização das campanhas políticas dos Estados Unidos, foi criada uma grande empresa que foi, conduziu as primeiras batalhas para impedir que houvesse um Serviço Nacional de Saúde dos Estados Unidos, em 1945, quando surgiram as primeiras propostas, e há um roteiro, do, há um guião sobre como se conduz uma campanha. Um dos pontos desta campanha é não posso fazer nenhuma campanha se não tiver um inimigo. Se ninguém te odeia, tens de criar ódio contra alguém, e esta ideia do ódio é o que nós hoje vemos na expressão industrial que tem a necropolítica, porque é que isso é importante, Bom, é importante por muitas razões, primeiro, em primeiro lugar por ser os Estados Unidos o centro dessa transformação, em segundo lugar porque nos chama a atenção que na verdade o problema não é a extrema-direita, ou não é só a extrema-direita, ou em muitos países não é sobretudo a extrema-direita, que são ainda expressões localizadas na, na geografia política. O grande problema é o outro, é a forma como o liberalismo autoritário usa a necropolítica para transformar as direitas ao longo da história. E, portanto, esta transformação, onde ela vai ser importante, não é nos eh, apoiantes do Mário Machado, não é sequer nos apoiantes do Ventura. Onde ela vai ser importante é nos núcleos fundamentais da organização das direitas clássicas, ou do centro-direita, que resvala para a direita nestes contextos e com o empurrão desta luz que brilha do cimo da Casa Branca. Muito obrigada por estas apresentações que acho que foram bastante pedagógicas e elucidativas. E agora abrimos um espaço de questões uh, para pessoas que queiram, se calhar, perceber um bocadinho mais sobre todos estes problemas levantados e como é que nós podemos responder politicamente. Portanto, se alguém tiver uma questão, pode fazê-la agora. A questão é, é muito concreta e é muito rápida, mas não, não a queria de fazer sem o um mínimo de contexto, que também não quer que seja muito, não é para o meu uh, Mas a questão da, da crise de 2008, eu muitas vezes ouço e, e leio sobre isso e fico a pensar que estava em falência, mas a verdade é que agravou uh, ou seja, o, o capitalismo reinventou-se e, e fortaleceu-se, não é? E neste momento está mais forte do que estava em 2008, porque. Julgo eu, a questão da uberização, a questão de outras formas de trabalho que ainda são mais precárias e que normaliza essa, essa, essa, essa, essa, essa existência na nossa vida e que torna natural. o um trabalhador do Uber, lá está, não se vê como um trabalhador vê-se como empresário no nome um individual. E, portanto, nem questiona isso. É, portanto, eu acho que se reforçou. Isso tem que ver com a disputa... Ou seja, as crises por si só não são mudança. é Tudo tem que ver com a disputa das narrativas. E a questão é que neste momento o que, o que vinga é são as pequenas narrativas e não a grande narrativa. Porque as grandes narrativas, com a queda do bloco soviético e um, um, da guerra fria, passa tudo a pequenas narrativas. E eu acho que a última grande narrativa, tirando esta questão das da, extremas direitas que há, mas a última grande narrativa ainda assim se cá foi o Daesh. Ou seja, dizia-se nos anos 70, os jovens chateados iam para, para os movimentos socialistas e comunistas não sei o que mais e que agora iam para o Daesh. Um, o Trump, todo, todo o movimento de extrema-direita, está a, a capitalizar a quebra desta relativização da verdade e está a capturar estas pessoas descontentes para esta narrativa que, que é feita de pequenas narrativas, seja, de pequenos, pequenos contos e fábulas sobre vários temas que chateiam as pessoas, seja os animais, seja o que é que seja, seja pequenas narrativas. E, hum, e a pandemia, quando devia expor uh, a fragilidade deste relativismo da... De, de, de não haver verdade, ainda vem reforçado por causa do medo. Uh, e a minha pergunta é, é muito simples, que é, como a Andreia dizia, temos Trump e Biden. nenhum dele, O Biden não é a solução face ao Trump, mas ainda hoje o Bernie Sanders dizia, bem, entre um tipo que é acredita nas alterações climáticas e um outro tipo, que é o tipo mais perigoso sempre dos Estados Unidos, eu tenho que me juntar a Biden. No meio deste contexto deste contexto todo, uh, ou seja, como é, que, como, é que a esquerda, como é que uma esquerda se fortalece quando as opções ou é Hillary-Trump ou é Biden-Trump? Isto vai levar à questão de, de a esquerda tem que se juntar aos que não são os mais perigosos do mundo para derrotar esses ou tem que expor de facto as contrariedades e a luta de classes para, para de facto derrotar o aparecimento ou o possível aparecimento desses nomes. Questões e depois à mesa. Boa tarde. A minha questão tem a ver com essa emocionalização da comunicação e que eu acho que, que também é a, a, a realidade que vivemos agora em é Portugal no que diz respeito a questões relacionadas com o racismo. Uh, com, uh, com a descolonização do, do pensamento e tudo isso. A minha questão é, como é que a comunicação social pode ter um papel positivo de neutralização dessa irracionalidade? Não é? Porque nós vemos que há alguém que escreve uma barbaridade no seu Facebook, e isso torna-se motivo de vários, várias crónicas, de debates, etc. Até que ponto a comunicação social pode ter um papel positivo na neutralização dessa irracionalidade, dessa emocionalização da comunicação? Eu, se quer passar, é, esta... um pouco. Antes das que fizeram pensar um livro que eu acho que já é de 2017, da Nauvin Klein, que em português era Não Basta Dizer Não, e na descrição e de análise que ela faz do Trump, de como é que, como é que ele conseguiu a, a sua eleição e aquele processo, e, e pensar se estamos de facto, de como é que o ódio e a esperança se misturam muito na, naquilo que é a comunicação política que fez o Trump e que ele continua a usar enquanto Presidente, que tem a ver com a ideia de que o Trump é uma marca e não só uma marca relacionada com as atividades produtivas ou não do ponto de vista da sua família, mas do exemplo que ela explora muito do que foi aquele programa mediático do aprendiz e de como ele funcionou de duas maneiras, por um lado, era a catarse de como ele humilhava e expulsava concorrentes que não tinham as tais características empreendedoras e individuais, portanto, se valoriza na América, no empreendedorismo, numa pessoa capaz de, por seus meios, superar as dificuldades, mas por outros também, aquilo que era uma esperança de que tudo o resto não funcionava. Ou seja, quando a crise se aprofundou de tal modo que uma educação superior já não era suficiente para se conseguir um trabalho digno, quando a questão da pressão económica de, de, de trabalhos com salários impensáveis via-se naquela possibilidade de construção de venda de uma ideia de um de vencedor desvencedor como de facto algo que trazia esperança. E trazia uma esperança mais fácil ou mais alcançável do que a dureza da vida e do cotidiano e dos discursos que muitas vezes a esquerda tem. E portanto, daí também o ser mais atrativo por esta capacidade de dizer, ou uh, o indivíduo em si, parecendo quase um discurso direcionado, que tu consegues mudar uh, se de facto perderes alguns alguns valores pelo caminho e foste um indivíduo diferente. Pensar que, que efeito é que tem. E, e também perceber que, ao mesmo tempo que esta ideia da marca e da pessoa de sucesso mesmo que não tenha nada para provar, porque uh, vamos ver que de facto património e, e empresas de facto não têm, não é? Mais, é mais esta imagem que vai que vai vendendo créditos, uh, mas pensar como é que de facto ao mesmo tempo que este processo decorre nos Estados Unidos, temos por primeira vez um, mais expressão de base de pessoas um, não tradicionalmente de esquerda ou não vindo por um lado daquilo que era a indústria, por outro um lado que é a intelectual, mas que vêm da vida comum se envolvem na política por causas e, de facto, estão a transformar o cenário. Agora, perceber que, e assim vai tudo claro, que foi já feito, qual papel é da comunicação, de facto, a máquina e o poder da imagem que vende uh, a comunicação Trump e a marca Trump não vende, de facto, os outros exemplos de sucesso, de respostas coletivas que vão surgindo e de construções alternativas da política da esquerda. E também as responsabilidades da política tradicional. Eh, pronto, nada rede, que temos aquela questão de que não podem continuar a ser candidatos homens brancos eh, de uma certa idade que, de facto, não promovem a alternativa e vendem uma imagem de eh, mais do mesmo. Portanto, percebemos como é que conseguimos comunicar com uma imagem que não seja só a imagem vácua de um tramo, mas uma imagem de facto que diga algumas coisas às pessoas e traga tá, esperança, só a esperança, a a esperança é que é capaz de mobilizar e transformar. Vamos responder um bloco de três questões. Eu não quero responder em inglês, é, gostava de refletir alto algumas questões e apelar um bocado à, à nossa vivência, é, embora é distinta, face às idades, para vocês reparem, o último grande processo de adesão de Portugal foi à União Europeia. Essa adesão foi maciça em Portugal, foi é tremenda, era uma porcentagem enorme. Reparem quais eram os valores que levavam as pessoas a aderir, melhorar a vida, solidariedade uns com os outros, Maiores para ser capaz de responder aos desafios do mundo? A Europa connosco, o slogan do Mário Soares. Reparem, destas palavras de ordem, destas imagens colocadas, quais é as que restam hoje? Qual é a campanha, hoje, que é capaz de se sustentar sobre isso? As que se mantêm, tornam-se ridículas em algumas coisas. Boa parte da população vê logo que é mentira, que estão a falar mentira. Aliás, é o falhanço desta política do prática que leva a haver enorme espaço político e de massas aos Trumps E agora que pergunto uma coisa. Isto será uma vitória do capitalismo ou é, de facto, uma derrota do capitalismo? O facto de ser uma derrota do capitalismo é que não nos traz só precisidade, e estou de acordo com o que o camarada aqui colocou. Porque o problema é da alternativa. O problema é de responder de outra maneira. E o problema é das crises que a gente hoje vê com a profundidade que tem, que é muito mais do que isto. E eu acho que aqui é que sobre isso é muito importante algumas coisas da esquerda. Eu dou um grande valor à esquerda americana atualmente. Eu dou um grande valor porque, quer dizer, tenho 60 e tal anos. E ao longo dos anos todos, esquerda americana era assim, pequenininha, pequenininha. Não chega a deputado. Isso era a esquerda americana, não chega a deputado. Um dos maiores... E, e já falo de uma esquerda muito ampla. Uh, incluindo o Nader, etc. Não, hoje não temos isso. Mas é preciso dizer uma coisa. Que a alternativa não é o Biden. O Biden é a figura que aparece ali no meio. Uh, não vou falar do jogo de forças todo no, no americano. Acho que só é possível haver alternativa à esquerda nos Estados Unidos e ganhar espaço se estiver à parte. Claro que está no Partido Democrático, claro que candidatos a Partido Democrático, mas hoje temos. É curta, é pequenina, dá pouco espaço, mas eu acho que é a grande disputa da esquerda. Porque é preciso responder com novos valores. É preciso responder de nova maneira, como uh, estava a ser posto. Isto era só o que eu queria apontar. Sim, muito telegraficamente, para, para ver outras pessoas e sem, sem diminuir a, a complicação das, das questões. Eu, eu acho que são grandes narrativas, têm assim sempre alguma, alguma reserva, creio que tem alguma ambiguidade, mas utilizando-a para o efeito da, da questão que tu sugeriste, eu creio que há hoje duas grandes narrativas à esquerda. Uma é as alterações climáticas e a necessidade de uma resposta social às alterações climáticas, e a segunda é a desigualdade que é o que incorpora a questão de, de, de, de, de, de, de várias formas de desigualdade entre homens e mulheres, racial, e da de desigualdade social, e que lhe, dá, que lhe dá um contexto. Portanto, eu creio que são os pontos fortes onde se pode criar comunidade, onde se pode criar povo, criar capacidade de, de resposta. Mas no, no resto, estou, estou, e enfim isto também, porventura, creio que estou de acordo com os, teus, com os teus comentários. Sobre a questão do Facebook, eu creio que é um problema, foi, é o problema que colocou. Não creio que a comunicação social vá ter nenhum papel relevante como contraposição. Na verdade, os manipuladores que hoje criaram o Facebook, digamos, a manipulação na comunicação vem de gente dos jornais, no princípio do século XX. São. Vocês viram todos o Citizen Kane, do Orson Welles, que retrata uma figura histórica que foi dominante na imprensa norte-americana, o Hearst. Os diretores de jornais do Hearst foram quem organizou as, campanhas, as primeiras grandes campanhas sujas nos Estados Unidos. Portanto, a imprensa foi criada como um monopólio no controle da informação e, portanto, claro que... Há jornais e televisões muito diferenciados, e há programas muito diferenciados, como é evidente, mas, mas essa diversidade não é suficiente para contrapor ao Facebook. O que vai ser necessário um dia, quando houver poder democrático para isso, e espero que o haja, e muito depressa, é obrigar o Facebook a ter as mesmas regras que a comunicação social. Ou seja, é um órgão de transmissão de comunicação e, portanto, é nível pelo que lá é publicado, tal como o jornal. Se o jornal publicar uma, uma, um incentivo a um crime, eh, deve, ser, eh, deve ser abrangido pelas leis que contrariam o um crime. Eh, o mesmo deve acontecer com o Facebook. Portanto, não há nenhuma razão para que isso não aconteça. Que é, é difícil pela, pela escala do poder? Sim. Eh, bom, mas já houve, já houve outras empresas dominantes que foram, eh, que foram atingidas pela, pela, pela regulação, e não pode ser de outra forma, não pode ser de outra forma, porque, eh, porque o, perigo, o perigo na comunicação humana está, está aí. Eh, pronto, não acrescentaria muito, a, o Carlos já comentou sobre, sobre a esquerda americana, só chamava a atenção para, para uma diferença que é esta. O liberalismo, mesmo quando foi um liberalismo muito conservador, como era o do Reagan, o Reagan era um defensor da igualdade das mulheres e era um defensor do direito ao aborto e quando chegou à presidência foi na base de uma plataforma contra o direito das mulheres e contra a igualdade das mulheres. E, portanto, transformou-se no, no, no, no pilar do conservadorismo americano, liberal em termos económicos. Mas nessa altura a cultura que ele expandia era a cultura do individualismo. Todos vão ser ricos, todos podem ser ricos. A cultura do Trump não é a cultura do individualismo, é a cultura do identitarismo supremacista branco, da tribo, da tribo, no sentido rigoroso do termo. Portanto, é, é que, é, é, por isso é que ele usa o racismo, na verdade, Construiu um muro contra os mexicanos, ou agora o racismo contra os negros, porque o racismo é a cultura de ódio mais potente de todas, porque é que permite a desculpabilização do agressor. Porque atribui ao outro a deficiência, o erro. O uh, ódio às mulheres é mais permeável à, à vida das pessoas. É mais difícil o agressor desculpabilizar-se do ódio às mulheres, mesmo que ele exista como uma força potente no conserva conservadorismo moderno, do que em relação à justificação racial. Na verdade, elas combinam-se, como se combina a desigualdade social, também nesse contexto. Exemplo, o racismo é uma re reorganização da desigualdade social. Mas essa grande diferença mostra como se radicalizou o discurso do ódio nos nossos tempos. Obrigada. Fazemos mais, mais uma ronda. Sim, Sim. Uh, boa noite. Uh, dois comentários e uma pergunta primeiro comentário a questão da intoxicação uh, ontem, antes do debate uh, a campanha do Trump enviou a todos os seus apoiantes, como algumas pessoas saberão, uma lixa, uh, à lista de apoiantes, todos uma análise do debate que ainda não tinha acontecido, dizendo que o debate tinha sido ganho por Trump portanto era o Trump a campanha a dizer que o debate tinha sido ganho e ainda não tinha sido feito. Primeiro ponto, muita gente na internet se riu, eu estava no Twitter a acompanhar isto e muita gente se estava a rir da coisa que burros, mais erro que eles fizeram lançando isto antes do título. Passou, Passado um bocado surge uma sondagem, e a sondagem era quem ganhou o debate, ainda não tinha acontecido o debate nos Estados Unidos, e a sondagem dava, 47% a dizer que tinha sido o para ganhar um debate. O debate não tinha acontecido, mas deu isto. Isto por causa da intoxicação. Ah, ao fim do dia, ao fim da noite, já estavam pessoas a dizer, bem, será que eles libertaram a coisa antecipadamente, manipulando para condicionar os seus, os seus apoiantes? Para quando viesse alguma pergunta de sondagem e eles dizerem, independentemente de terem visto ou não, é possível. Ninguém liga aos debates, como se vê, ou uma, uma minoria liga. Mas pronto, isto por causa da até, um, até que ponto vai a questão da manipulação? Sem pudor nenhum? Nenhum. Um comentário só equivocado da, comuni da comunicação social, que é um comentário de hoje de manhã ou de ontem à noite. Uh, em Inglaterra, uh, com alterações que foram feitas económicas ontem, acho eu, uh, todos os, os grandes jornais e televisões uh, ficaram ah, na posse de pessoas ligadas e grupos ligados à direita ou à extrema direita. Todos. todos Deixou de haver, tirando coisas espúrias, ah, jornais ah, fora de, deste universo. Nós esperemos que a comunicação social tenha um grande papel, ah, é um instrumento nada mais do que isto. Agora a pergunta. Há a pergunta em função do que disse uh, o Francisco Poisson, que é. Uh, estas coisas são crises, são cíclicas. Uh, aparecem estas crises. Normalmente, estas crises são. Posso, vou, posso estar a assim ser grosseiro na maneira como vou dizer, mas são maneiras do capital uh, uh, voltar a ter, voltar a ganhar a sua a rentabilidade que vinha perdendo. Uh, Há convulsões sociais, claro, e há, e há uma massa de gente que perde no meio desta crise, uh, mas isto depois volta a um ponto de estabilidade onde o capital voltou a ganhar a sua, uh, uh, a sua rentabilidade. Pronto, e há uma nova organização do modo de produção, que se traduz numa nova organização social. O, o, que que nós, o, que que, o que que vi que vai acontecer depois de passarmos esta convulsão, para que ponto é que estamos a caminhar de novo modo de produção ou de nova estabilidade social, assim dizer. Se esta é uma dessas crises e uma dessas formas do capital, voltar a ganhar poder que, estava, que tinha vindo a perder. Obrigado. Tenho uma visão diferente sobre o Facebook e sobre a sua família acho que são ainda bem com os tempos. O que vemos nos mídias normais, incluindo a televisão portuguesa, que eu vejo quando estou na minha sogra, durante hora e meia ou mais, todos os países deste planeta, os números de povo, Números muito duvidosos. Os números chamados infecções, que são testes positivos, que não são infecções nenhumas. Os números de mortes, que não são uh, desenhados, apresentados num gráfico, assim como devia ser, uma curva de que sobe e que desce, mas como acumulando, como se fossem de cada vez mais. Hoje temos uh, um milhão de, de pessoas que morreram com corona, conforme se diz, mas ninguém diz que todos os anos morrem 10 milhões de pessoas de nicotina. E ninguém põe é questão, as pessoas põem é que vão a mais para fumar, isso é um nexo. Quer dizer, eu acho que uh, vivemos de facto, como o Francisco disse, uma sociedade do medo, mas são os mass, mass media oficiais, tem um papel muito grande, na está agora falta de ser as medidas das restrições na Alemanha, antes de fazer a conferência com os seus ministros regionais, primeiros ministros regionais na Alemanha, via telefone convidou os chefes dos grandes jornais, dos grandes mídias para falar com eles e ninguém achava que saiu daquela, da, daquela reunião. Quer dizer, nós estamos, de facto, no médico, implicado nas pessoas, lá muito de cima. Depois temos os chamados fact-checking, que é uma grande merda, desculpa a expressão. Uh, temos na Alemanha uma instituição que se chama Corrective.de, está na internet, Corrective.c, Corrective.de, que tem a lista quem dá o dinheiro. Um dos primeiros é o capitalista de esquerda, o Jorge Soros. Uh, e, então, e depois, uh, o que aparece na corrective DE, e, no dia 11 de setembro de, deste ano. A, a linha oficial dos Estados Unidos, o Capo 11 de setembro, e já é a última frase, onde justamente também antes do evento das torres caírem, Sim. 23 minutos antes, a BBC já comunicava que iam cair. Boa tarde A resposta da comunicação social um O meu um, ponto de vista, um paradoxo que a gente assiste É que à medida que já foi dito que a comunicação social Cada vez mais está na mão da direita, da extrema direita e a BBC, o Guardian, isso que era uma comunicação social de referência, hoje são tudo menos isso, do meu ponto de vista. No entanto, a resposta que a gente assiste, pode-se dizer, a esquerda, e a esquerda é mais moderada, e a esquerda é mais renátrica, toda ela, em vez de procurar uma resposta de, de que acentua o coletivo e que dê o um exemplo, essa esquerda deu um o exemplo agindo coletivamente, pelo contrário, dispersa-se cada vez mais. Chegamos à, à loucura de cada um. É o é o, o seu próprio jornal, no Facebook, no Facebook, no saímos dessa situação do individualismo para algo pior, como o Engelsen falou, o tribalismo é que os evangélicos etc., ganham um poder extraordinário e a resposta à esquerda é a polarização. Isto porque, é do meu ponto de vista? Isto não pode ser. Não pode ser. Eu há muito tempo, <risos> enfim, meus, nas minhas conversas partidárias, fui perguntando, então porquê o Portugal, porquê que os partidos à esquerda do PS, assim, os sindicatos, as associações de polígios, as cooperativas, isto, aquilo, não se faz um esforço, de, com certeza difícil, mas não se faz um esforço de ter um órgão coletivo seja capaz de ser jornal de impresso, televisão, uh, rede social, etc, etc. Eu, para mim, sem isso, a gente pode queixar-se de muito, mas fogo meu, nunca mais chegamos lá. Do ponto de vista da comunicação social. Deixemos a comunicação. Já agora são uma orientada. Vocês falaram nas é, é narrativas, enfim, o, o Francisco Bonsão Pos disse que neste momento pode-se colocar. Enfim, o facto de a narrativa das alterações climáticas, o combate contra isso, respeito de acordo. Tur... <risos> e. Qual era A outra questão. desigual A desigualdade. Eu acho que falta colocar aqui. Falta, porque efetivamente não está a ser colocado. Há muita luta, muita a, a, a, a, a, a luta contra o o desarmamento, a uh, uh, uh, parte da raça de abrigo das águas de guerra, de que é responsável, do é? meu ponto pelo atendimento que se conjuga com as alterações climáticas. Porque, aliás, os refugiados são os refugiados da guerra e são os refugiados da fome. Não é? E ali. Hum. É, é, então, se as secas que de temos pouco tempo, se só pedir que fossem mesmo tempo. Sim, eu leio o mesmo acabado. E faria espantoso que esta questão da guerra, o desperdício de dinheiro, de coisas tremenda, não Não tenha a força que é indispensável. faz a vida. Eu posso fazer uma brevíssima intervenção de novo? Posso? Talvez não, não, não pode. Previsão. Previsão. Previsão, sim. Sim. Só. Só. Uh, então, eu estou muito, muito breve, eu vou ser muito, muito breve. Só, uh, queria levantar a questão da, da democracia liberal e, da, e das relações deste novo regime da, da bufonaria com as questões da, da democracia liberal. Há, há, muito, há um, pronto, um grande debate, também de historiadores, sobre o que é que é estas novas forças, do pós-fascismo ou, ou o neo-fascismo ou a questão da violência política e muita e muitas, gente que toda a direita diz não há nenhum problema com os novos os novos regimes ou com estas novas forças porque no quadro da democracia liberal continua a haver uh, divisão de poderes continua a haver eleições nenhuma das forças desde os que foram antigos no de e aos atuais como o Trump colocou em causa a própria normalidade do funcionamento eleitoral uh, enfim, portanto haverá bufões, serão bufões temporários e isto não é nenhuma transformação estrutural uh, do regime de poder e portanto uh, é, e a minha questão ia é nesse sentido até porque o Trump uh, não, não, o Trump era uma figura ridícula na burguesia americana o Bolsonaro era um patético parlamentar, burocrata uh, uh, empenhado em construir mais uma casa de férias para a família portanto estas duas figuras que não são orgânicas nem do poder financeiro a sua estrutura mais ideologicamente Marcada Nem do, do, do, digamos, da, da burguesia Dentista brasileira Acabam por ser os protagonistas Deste novo ciclo do Que o do chama bufonaria. Portanto, a minha questão era é um pouco nesse sentido O regime da bufonaria Está em contradição com o sistema uh, Da democracia liberal uh, As classes dominantes E a classe financeira uh, Também é uma coisa muito variada Mas pronto sobretudo a, a, a americana, vê em Trump um, um porta-voz, ou seja, Trump ganha o poder político por causa da burguesia financeira americana ou apesar dela? E se é apesar dela, como é que se articula esta, esta, neste novo ciclo político a, durante a relação entre o Estado e a democracia liberal e este novo regime brasileiro? Ora, muito rapidamente, porque também já falaram na questão da comunicação social, mas a minha pergunta é mais em relação à intoxicação do debate público nas redes sociais, propriamente, onde, não digo todos nós, mas a maior parte de nós também estão individualmente e também são comunicadores, e a questão que eu acho mais perversa neste fenómeno dito da refinaria é que uh, estas figuras, e em Portugal até acho que é um caso mais exemplar nos Estados Unidos, pela disparidade que existe uh, na atenção que tem nas redes sociais uh, o André Ventura sendo um deputado único, portanto mantendo de uma máquina partidária como a do Trump, uh, consegue ter um, uma atenção, embora a parte dela seja. Uh, que seja feita através de bots, mas, portanto, de contas falsas, mas não deixa de ter a sua validade por isso, ou essas contas falsas servem para precisamente fazer com que o óbito de leve mais pessoas a ver aqueles conteúdos. E nós ficamos numa situação extremamente perversa, que é, por um lado, ou deixamos que esta bolha cresça tanto através da informação falsa, porque não fazemos qualquer tipo de contraditório à desinformação que é constantemente lançada uh, pela propaganda da extrema direita nas redes sociais ou por outro lado, que sabemos que uh, qualquer crítica que façamos uh, por muito factual que ela seja estas figuras são tão impermeáveis uh, à crítica que pelo contrário, corremos o risco de até estar a uh, aumentar o alcance daquelas uh, daquelas ah, estou. publicações Ah, Sim. Uh, uh, sim Eu talvez, com, no intuito de, de ser muito rápida, talvez não tenha sido muito clara. Uh, eu lembro-me que quando era, enfim, era, era muito mais jovem, quando houve abertura multipartidária, eu não gosto de dizer democracia nos países africanos, eu... Passava a vida a criticar, mas como é que querem fazer a democracia com os mesmos? Os mesmos que vêm do empelhar, daquela nomenclatura, do MSTP, da Fralim, não vai dar certo. Passava a vida a criticar. E o mais velho disse-me assim: Ó oh, minha filha, nós temos que construir a democracia com os agentes que existem. Não vale a pena nós estarmos a. a não vale a pena estar sempre a, a, a inventivar, porque não existem outros. Esses são os democratas que existem, um velho da oposição. É, para acaso até foi aqui uh, não vale a pena esta, estar sempre a inventivar, porque são eles que existem portanto é com eles que vamos construir a democracia isto dito é dizer não vale a pena, na minha perspectiva, acho que não é produtivo nós estamos a reconhecer aliás, já reconhecemos uh, que os jornais est est estão nas mãos dos capitalistas não é? pronto, ok ponto nós, isso já sabemos Agora, isto dito, eu não comparo os jornais com as redes sociais. E a minha questão é precisamente isso que o. Uh, sim, que este senhor acabou de dizer. <risos> Portanto, é verdade, não comparo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa o André Ventura dizer um disparate qualquer e o público, o Diário de Notícias, o SIC e todos fazerem disso tema para debate. É disso que eu estou a falar. Eu estou a falar é da, é, da amplificação daquilo que é que, portanto, simplesmente e a questão que se põe é ignora-se o que o, que o estropício diz eu, eu, eu, eu, assumo, eu assumo o qualificativo ignora-se o que o estropício diz ou vai-se discutir? A minha questão é essa. Porque eu já sei que as redes sociais não têm, uh, uh, não têm regulação, e eu acho, pessoalmente, e com isto me calo, eu acho que os jornais, que as previsões deviam fazer com que as pessoas não pudessem comentar de forma anónima. Mas isso eu venho dizendo, sei lá, há quanto tempo, e eu e, e eu e a torcida de Corinthians não é? Portanto, todo mundo vem dizendo isso. Portanto, devia, há ah, de certeza e eu acredito na inteligência do, do, do Ah, e é muito difícil eu acredito, os homens são capazes de tudo, de de tudo. <risos> são também inteligentes homens, ser humano e portanto uh, e a minha questão é essa o que é que a comunicação social pode fazer sabemos já que não podemos regular as redes sociais bem, podemos, mas enfim já não quero discutir isso esta aqui era a minha questão ok Uh, acho que agora então vamos passar umas breves intervenções finais, que certamente não responderão a todas as questões, mas isto é um debate em permanente evolução. Portanto... É só duas coisas muito breves. Uh, o problema das redes sociais é mesmo a mesma regra, quer dizer, qual é, o que é que tem de melhor a imprensa mesmo sendo controlada, manipulada, etc. É o ter que responder, o ter que respeitar certa regulação. Nas redes sociais não existe. Esse é o grande problema. Agora, para a questão do Mineiro, sem querer esgotá-la nacionalmente, mas só queria lembrar uma coisa. Porquê é que o Trump hoje, hoje e ontem, está tão interessado em substituir a juíza no trim, que, que faleceu no Tribunal no Supremo? Porquê? É apenas uma questão de campanha eleitoral, é mais fundo que campanha eleitoral, na minha opinião. Não, é mudar a relação de forças e isso significa mudar a legislação, isso significa uma democracia liberal menos democrata e menos liberal e, por mais, e, por, e portanto, muito mais reacionária, muito mais antiaborto, muito mais antifeminista, muito mais outras coisas e isso é disputa todos os dias. A gente, se pensar um bocado, eh, a diferença aqui de idade que perturbam, mas dificultam, mas há muitos camaradas que sabem, quando na Europa, na União Europeia, a Áustria chegou o poder, a extrema-direita parcelarmente ao poder, não é? Participava e tinha o poder numa das regiões, foi uma grande campanha na União Europeia hoje. Pacificou-se isso. E isso significa andar para trás. E isso significa menos democracia e menos liberal. Pronto. Sim, eu também queria só fazer alguns comentários, porque enfim, há aqui muitas questões. Nas primeiras duas intervenções, acho que há um, há um ponto aqui em comum. Há a pergunta para onde é que caminhamos, eu não tenho resposta. Na verdade, até acho que não é muito interessante pensar sobre se há uma resposta ou não porque qualquer previsão que possamos fazer é muito marcada pelo nosso conhecimento do presente e porventura por vícios do passado. Da forma como nós pensamos, e eu creio, eu discuti isso muitas vezes com amigos historiadores e que tem alguma relação com, com o programa do João Mineiro também, eu creio que há uma, alguma armadilha no pensamento histórico, porque nos ajuda sempre a segurarmos-nos naquilo que sabemos que aconteceu. O que sabemos que aconteceu foi que processos populistas deste tipo chegaram ao fascismo. Não há nada que tenha que ser assim, e pelo contrário, será sempre diferente e pode ter características um pouco distintas, mas portanto, não tenho resposta para isso, até porque creio que nós estamos numa situação tão complexa e tão contraditória, com tantas forças sociais positivas… Forças sociais de resistência, de luta, de mobilização, que transformam sistemas políticos. O Carlos referiu-se a uma, não havia esquerda nos Estados Unidos, atualmente há um, há um partido com 100 mil pessoas, que tem deputadas eleitas, e portanto, o que é que isso vai ser, também não sabemos, mas quer dizer, estas... Transformações significativas, em algumas regiões do mundo é um recuo extraordinário, o centro da Europa, leste da Europa, etc., grandes transformações políticas na China e noutros lugares, processos contraditórios em África, como se vê, mas também portanto há movimentos significativos e a experiência que nós temos em Portugal é de que é possível organizar forças sociais significativas que tenham expressão política. E que possam eh, multiplicar canais de comunicação. A segunda questão, põe isto numa, numa questão mais difícil, pode chegar a ser um grupo, um grupo de comunicação? Na minha opinião, não. Não creio que haja nem, nem potencial económico para o fazer num modelo, eh, eh, digamos, realizável, mas isso não desvaloriza nem a tua questão nem a possibilidade de responder. Porque é evidente que nós temos imenso poder de fogo de debate político e de debate social. Nós, movimentos sociais, várias forças, intelectuais, personalidades e pessoas na, na esquerda. Desse ponto de vista é evidente que nós estamos em todos os lugares, mesmo aqueles que nos filtram. Escrevemos no Facebook, escrevemos no Twitter, respondemos nos jornais, enfim, em alguns espaços limitados que são e fazemos o mais possível. Pode isso ir muito mais longe e ter mais capacidade de comunicação? Sim. A esquerda nunca foi, nos últimos, nas últimas décadas, muito forte na criação de ideias. Eu acho que foi forte na criação de algumas batalhas políticas. É por isso que há tanta... reparem só um exemplo. Porque é que há tanta dificuldade do Governo a respeito do Novo Banco? Porque, na verdade, nós somos a maioria do país. Nós, a esquerda que não queira aventura financeira é a maioria da perceção do país e, portanto, é, é para tentar desconstruir essa maioria e essa desconfiança sobre o, a ratonice financeira que o Governo procura manobrar com este, com aquele, põe dinheiro por aqui, põe por acolá, entra para a janela, entra para a chaminé, faz disto, faz a outro. Portanto, é só um exemplo de como é possível, em temas de enfrentamento político, não só ganhar maiorias, como dar expressões importantes. Isso é insuficiente, porque faltam muito mais para a organização da luta social, é evidente que o sindicalismo perdeu terreno, a capacidade de representação de, enfim, de, do, do, dos setores oprimidos da sociedade perdeu terreno, ganhou em alguns campos, há nos últimos dois ou três anos muito maiores manifestações feministas do que jamais nos, nos 40 anos da história de Portugal, há mais eh, expressão de protesto antirracista ou contra formas de violência do que houve no passado. Portanto, a, digamos, a sociedade é como nós sabemos todos, vou ensinar o padre nosso às vigárias ou às vigários que aqui nos reunimos, ou aqueles que nos estão a ouvir pela, pela internet, a sociedade é muito móvel, muito plástica, muito diversificada e, portanto, tudo isso tem que ver, enfim, os exemplos que foram dados também sobre a informação pela tua intervenção são significativos a este respeito. A paz sim, não vou acrescentar nada ao que tu disseste, parece-me tudo bem. A pergunta do João Mineiro, isto é um regime estrutural? Na verdade a resposta é a mesma, nós não sabemos. O que sabemos é que todas as transformações vão deixando as suas marcas, não é? vão organizando o seu terreno. É claro que o Trump quer uma transformação estrutural, pode consegui-lo. E o facto de ser alheio à orgânica da burguesia, e é inteiramente verdade, o Trump é um milionário pilha-galinhas, nos Estados Unidos... Não está nos mil mais ricos dos Estados Unidos, coitado, não está na aristocracia. O Bolsonaro era, de facto, o um baixo clero do, do, parlamento, do, do Parlamento Federal brasileiro. E, no entanto, as circunstâncias e as oportunidades poderiam tê-los feito desaparecer como episódios históricos, colocá-los no centro do poder, com uma capacidade de emanação muito grande. O que é que isso deixa de marcas? A tal transformação do Supremo Tribunal e algumas outras. Cada uma destas transformações recria a relação de força da sociedade. Eu dou-vos só um exemplo. A NRA, uma das maiores organizações sociais dos Estados Unidos, que é a Organização dos Portadores de Armas, defendeu até os anos 40 deste século, fez campanhas intensas pela regulação das armas. E mudou. Passou a ter a posição de que não podia haver regulação das armas. Coisa que hoje é dominante no sistema político norte-americano, incluindo o Bernie Sanders. Como sabem, é contra o controle das armas. Portanto, entrou pelo sistema político americano. Transformou. Uma gigantesca transformação cultural. Mas conseguiu uma coisa, que é a alteração da doutrina constitucional. Que é a reinterpretação da segunda emenda constitucional. A segunda emenda constitucional diz que o povo tem direito a organizar milícias para se defender. Chamavas esta emenda a emenda invisível porque ninguém lhe ligava nada, não tem nenhum significado. As milícias são do século XIX, são, são da organização contra, contra os britânicos, da organização contra os riscos, das guerras americanas, não tem nenhum significado. Isto foi reinterpretado nos anos 60 como uma coisa que não está escrito e é uma, digamos, é uma revolução constitucional dizendo que isto é o direito a cada pessoa ter a sua arma. Não é isso que está escrito. São organizar milícias coletivas organização paramilitar organizada para a defesa dos cidadãos. Passou a ser a defesa de cada um ter as suas armas e depois a defesa de ter armas semiautomáticas. Isto é uma extraordinária revolução, uma enorme vitória do ponto de vista da organização dos da modalidade do sistema político. Dou este exemplo porque este tipo de batalhas que se dá muita importância na altura e depois dá-se como adquirido a seguir, para o bem e para o mal, é o que vai reconfigurando as margens do sistema e da sua forma de organização. E, portanto, haverá com o que o Trump deixar, e vai conseguir fazer nomear esta, esta, esta juíza, haverá uma batalha sobre a reinterpretação de, das decisões dos anos 60 sobre o direito ao aborto. Portanto, haverá alterações significativas. E isso tem um grande tem significado, reconstrói o sistema. Portanto, os regimes liberais são cada vez mais autoritários. Não quer dizer que sejam autoritários, como outros autoritarismos do século XX, mas, mas, mas, mas logo veremos. Agora, uh, uh, finalmente, uh, enfim, a questão da, da comunicação social ou a questão que, que, que tu levantaste sobre comunicação, eu estou de acordo, acho que é, por vezes é paradoxal, é muito difícil fazer escolhas, uh, acho que é impossível pensar que pode haver uma névoa de silêncio sobre os novos episódios, porque nós estamos numa sociedade de comunicação e de hipercomunicação que é o que, na verdade, o Trump e o trumpismo aproveita E os seus discípulos também, quando o Ventura termina um discurso a dizer prendam-nos, prendam-nos, prendam-nos, está a repetir os comícios do, do Trump de 2016, prendam a Hillary, não é? Prendam-na, prendam-na, prendam, -na, prendam, -na, prendam -na. está a fazer exatamente a mesma coisa. O tweet dele sobre uma candidata dizendo que é a pior candidata de sempre é a repetição, palavra por palavra, do tweet do Trump sobre o Biden. Ele é o pior candidato de sempre, é tudo imitado, é até, é até comovedor porque há é uma devoção que não é só nas ideias ou nos objetivos, é nas palavras, eles, eles bebem as palavras uns dos outros. Mas, portanto, isto perturba a comunicação. Portanto, entra na comunicação. É impossível pensar que pode haver biomas que vão proteger a população da exposição a, esta, a este fluxo, até porque ele vai funcionar pelo, pelo, pelos botes, enfim, por todos estes mecanismos. O que creio que é preciso escolher é os terrenos em que se faz essa batalha. Por duas razões. Primeiro, tem que se fazer batalhas que se ganham, e não aquelas que amplificam o medo, ou o pânico, ou coisa assim do género. O que é que ganham? Ganham batalhas sobre transparência. O dinheiro. O dinheiro. A corrupção da extrema-direita. E isso é potentíssimo. E eu acho que em Portugal vai ser bomba atómica. Porque, se vocês olharam com um bocadinho de atenção para aquele congresso e para as pessoas que começam a mover-se em torno daquilo, e para a bastonária dos enfermeiros, e para alguns empresários, começam a perceber que aquilo vai atraindo múltiplos, múltiplas figuras, e isso vai criar um universo muitíssimo vulnerável, que é pressionável, porque é que o Chega vai expulsar aquele coitado que perdeu a votação sobre os ovários? Porque ficou à rasca com o assunto. Não quer que aquilo seja repetido. No entanto, colocou um embaixador que, pelos vistos, pagou 40 mil euros por uns, por uns tapetes, não é? Portanto, e ficava com a diferença do IVA. Cada vez que, que, que se discutir dinheiro e, com a Ventura, os tapetes são um bom assunto, não é? Ou a devolução do IVA, quando se estir imposto, é um bom assunto. E é pela boca que mora o peixe. É pela, pela cabeça que ele fica podre. Portanto, escolher bem, bem os temas. E depois, por uma outra razão. Escolher os temas porque os temas mais importantes não são os do combate à extrema-direita. Para dizer isto de uma forma muito, muito lapidar e que, que, que vocês perdoarão, o desemprego em Portugal é muito mais importante que o Ventura. É muito mais importante. O, a aflição das pessoas com a pandemia, com o serviço de saúde, com, com, com, com os filhos irem para a escola, isso é que é a vida das pessoas. E, portanto, o debate político tem momentos e lugares e estruturas, tem que ter a sua vibração e a sua, e a sua vida, não se pode perdoar uh, uma ofensa racista, uh, uh, é por isso, aliás, que o Quaresma foi durante um tempo, a melhor, ou Marega, foram as melhores respostas possíveis aquele tipo de é, fraseado eh, racista. Agora, nunca se pode perder de vista que a comunicação é feita sobre aquilo que é o centro da vida das pessoas, o centro das suas preocupações. E acho que é aí que se constrói aquilo que tem que ser. Não um efeito de espelho em relação a um, a um discurso de violência, mas uma capacidade de comunicação que se torne maioritária sobre a sociedade, sobre a forma como ela vive e acho que essas escolhas são, são sempre muito difíceis, mas são elas que fazem que dão potência a uma capacidade de constituir uma resposta popular maioritária e nunca, tem, nunca se deve a esquerda nunca pode perder de vista o seu objetivo fundamental é mesmo uma resposta popular maioritária seja determinante para, para a política do país e essa esse é a disputa em que em que vivemos em 2020. Uh, okay. yeah. uh, pronto, era só para agradecer uh, <risos> agradecer ao Francisco, agradecer ao Carlos agradecer a toda a gente que veio e à Casa do Brasil de Lisboa por ter albergado este debate e, e acho que a uma conversa continua não só pela estranheza dos tempos ainda, mas enquanto... Tentamos perceber o que é que se passa nos Estados Unidos, o que é que se passa em Portugal, o que é que se passa nas nossas redes sociais, no nosso Twitter. Enquanto a realidade se forma e se desforma tão rapidamente, vamos falando.